Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Caio Nobre Vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso Sim, meus amigos, mais uma animação de Mortal Kombat Pode estar a caminho aí, rapaz Está circulando na internet uma arte aí que está deixando as pessoas encabuladas Inclusive, muitos me marcaram aí no Twitter para poder dar uma olhada nisso daí Eu agradeço demais, pessoal, vocês que marcam sempre a gente Nessas novidades relacionadas a Mortal Kombat Pois é Mortal Kombat Legends 3 pode estar a caminho, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, a arte, uma sinopse não oficial que eu vou comentar com vocês aqui também rapidamente, e a gente vai discutir um pouquinho as implicações disso, então já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não perder notificação dos próximos vídeos pessoal, Marga é do Youtube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá meus amigos, vamos ver esse negócio dessa arte aqui que nos mandaram Inclusive lá no Twitter eu peguei de lá, entendeu? Que o pessoal me marcou e tudo Temos aqui Mortal Kombat Legends Snow Blind com uma foto aqui, né? Com algumas imagens né? animadas do Kenshi, que a gente pode ver que estão um pouco mais novo um Kuai Liang bem mais velho, né, a gente pode ver a cicatriz característica dele aqui, então, poxa, é óbvio que é o Kuai Liang E também o Shensung aqui no fundão, né, querendo dizer, sei lá, imagino eu, que ele possa ser aí o grande antagonista da parada É isso aqui que tá circulando na internet, o pessoal tá meio que na dúvida se pode acontecer ou não Tá meio estranho aqui, porque o Kenshi e o Sub-Zero, eles não têm idades assim tão espaçadas, né, o, o Kenshi ele já é um pouco mais velho também, ele não é um guerreiro tão novo assim, o Sub-Zero não é um guerreiro tão mais velho. Então a gente pode ver uma espécie de bagunçadinha nos eventos que a gente conhece dos jogos, o que não é uma coisa tão surpreendente assim, porque... No Scorpion's Revenge, nós vimos ali que tivemos mudanças significativas na história. Quando o Liu Kang tá enfrentando o Goro, o Scorpion vai lá e salva ele, coisa que não deveria acontecer, não é o Scorpion que mata o Goro, o Goro que arranca o braço do, os braços do Jax, personagens lá que foram mal aproveitados, né, que apareceram rapidão e morreram rapidinho também, como foi o caso do Reptile. O Baraka. eu acho que ele apareceu no Battle of the Realms depois, mas o Reptile é um grande exemplo disso. Então a gente pode ver que no Mortal Kombat Legends, eles não estão... Se prendendo tanto aos eventos, né, padrão que a gente tem dos jogos, saca? Então, isso aqui é uma coisa que a gente pode tirar dessa arte, caso ela seja real A gente não tá dizendo que é, a gente tem que esperar o Warner confirmar esse filme aí para nós Mas é isso, vamos seguindo daí E aí, nós tivemos aqui uma sinopse, pessoal, não oficial que veio lá do canal do Future Boy Hulk, que mandaram pra ele e tudo mais, onde diz que o Kano seria o cara que causaria os problemas pros guerreiros do plano terreno. Ele tava ali com sua sede de poder e tudo, dominando cidade em defesa, atrás de cidade em defesa. E aí o Kenshi seria um guerreiro rebelde que busca a ajuda do Kwai Liang, que agora tá bem mais velho, e seria o único capaz aí de ir atrás do Kano de impedir os planos dele e tudo. Só que. Pelo que eles falam nessa sinopse... O nosso querido Kwai Liang... Já não é mais um guerreiro... Porque ele já tá bem mais velho e tudo... E o Kenshi... Ele é inexperiente ainda... Para poder lidar... Com a ameaça que é o Kano... E o Dragão Negro... Eu não sei se eu falei Dragão Vermelho... Mas se eu tiver falado... Perdão gente... Dragão Negro tá... E aí... Termina falando que o Sub-Zero teria que enfrentar ali os seus demônios para poder enfrentar o Kano e o Dragão Negro, senão a Terra iria pro brejo, vamos dizer assim. Essa sinopse, eu acho ela um tanto quanto fake, porque, como a gente pode ver na capa aqui, temos o Sung de fundo. Se a gente tem o Shenzung ali, cara, ele deve ter uma participação na história como um antagonista, e aí o Kano deve estar incluso nesse processo. Eu não acho que o não vai ser o foco principal, entendeu? E aí alguns pontos aqui com relação ao Kenshi ser mais novo, que eu já comentei, né? O Sub-Zero mais velho, isso é muito estranho. Mas a proposta do Mortal Kombat Legends, pra mim, no meu entendimento, sempre foi eles pegarem algum personagem específico, como aconteceu com o Scorpion no primeiro, e desenvolverem ele pra gente, contarem um pouco melhor a história dele e tal. E aí mudanças na história aconteceriam no processo como a gente viu, mas aqui é no caso do Kenshi e do Sub-Zero, realmente uma mudança que estranha bastante porque eles não têm essa diferença de idade como eu comentei lá no início, tão espaçada assim e a gente teria o Kenshi como um guerreiro inexperiente, porém eu acredito, caso isso aqui seja real, que eles devam explorar o crescimento do personagem, como é que ele conseguiu a espada, como é que ele ficou cego, como é que ele tem os poderes dele, alguma coisa do gênero. E aí eles colocam o Sub-Zero mais velho para poder ser uma espécie de mentor, vamos dizer? A gente não tem sinopse oficial ainda poder saber e nem sabe se é real isso daqui. Mas o que eu acredito é que o Shenzung seria sim o principal antagonista da parada, com quem no ali lado a lado, e aí eles teriam que, né, de alguma forma tentar impedi-los aí de dominar a terra e tudo mais. E uma coisa que é meio estranha aqui também nessa sinopse oficial que me faz crer que ela é sim fake, é que diz que somente o Sub-Zero poderia dar cabo do Kano, entendeu? Que ele teria que enfrentar os demônios dele e tal, pra poder impedir que a Terra fosse dominada. A gente sabe que tem outros guerreiros ali no processo, Liu Kang, Kung Lao, entre outros, Sonya, Jax e tudo, que poderiam sim dar cabo do Kano, inclusive colocar o Kano como um principal antagonista e um cara que vai causar os problemas pros mocinhos... Seria muito estranho colocar ele não ter Sony e Jax envolvidos no processo Porque se fala de Dragão Negro, tem que ter Special Forces no meio Então realmente é um tanto quanto estranho Essa sinopse para pra mim, é, assim, descartada, sabe? Se isso aqui for confirmado mesmo, a gente espera uma sinopse oficial da Warner Mas uma coisa que me preocupa agora, falando em termos do Mortal Kombat Legends 3 Se isso daqui for real mesmo Uma coisa que me preocupa bastante é que nós tivemos aí, cara, uma grande decepção com o Battle of the Realms, que foi corrido pra caramba, eles juntaram vários eventos num filme só ali, a gente teve uma boa expectativa, principalmente depois do quão bom foi o Scorpion's Revenge. E aí, cara, sendo bem sincero pra vocês, eu imaginava que eles não fossem fazer mais nada de animação depois do fiasco que foi o Battle of the Realms, assim, eu respeito totalmente, tá, quem tiver gostado do filme, mas a gente sabe que ele tem muitos problemas, porque eles tentaram... Enxugar muita coisa ali Que não ficou legal as resoluções e tudo E ainda depois veio o Injustice A animação do Injustice Que também não foi muito bem recebida cara. A galera meteu o pau no negócio aí Não ficou bom E eu pensei, pô, beleza Eu acho que agora a era de animações Da Warner, assim, das suas, dos seus principais títulos Vai dar uma pausa pelo menos por um tempo E aí surge esse negócio aqui, cara Eu fico um tanto quanto preocupado Alguns pontos que eu acho interessantes, tá? Nisso daqui, se for real mesmo eles explorarem mais a fundo o personagem Kenshi, que a gente sabe que é muito foda, velho. Ele é um personagem que tem um background bem legal, assim... Como ele conseguiu os seus poderes também é uma história que eu acho que vale a pena ser contada propriamente, né? Para que mais pessoas possam ver exatamente como tudo aconteceu, embora os eventos aqui estejam fugindo um bocado... Do que a gente conhece da história dos jogos Mas a forma como o Kenshi consegue a espada Fica cego e tudo mais Eles podem manter ali Basicamente do que a gente vê E do que a gente lê Nas histórias do Mortal Kombat Saca? A coisa que mais tá me deixando encabulado Cara, é justamente esse Sub-Zero mais velho E assim A gente já viu Há muito tempo atrás Nós temos até vídeos falando disso daqui Antes mesmo do Battle of the Realms Algumas informações relacionadas Às animações do Mortal Kombat aí Que diziam Que eles estavam procurando sim um dublador com uma voz um pouco mais velha e tudo mais assim Pra justamente interpretar um Kua Liang mais velho E aí, lembrando disso, eu pensei Poxa, será que eles já estavam planejando um Mortal Kombat Legends 3 Junto ali com o Legends 2, que foi o Battle of the Realms, entendeu? Eles estavam com um negócio meio que... Lado a lado em paralelo ali sendo desenvolvido E a gente vai ver esse filme aparecendo ainda esse ano para poder ser lançado ano que vem, alguma coisa do gênero Se bem que, sendo um filme que vai ser lançado direto em Blu-ray Quando eles anunciarem, eu acredito que não vai demorar muito para ele poder ser lançado Porque foi o que aconteceu com o Battle of the Realms, né? Porém, como eu disse, eu fico preocupado, cara Com os rumos que eles vão tomar nessa história aí Com medo deles viajar demais com esse negócio do Sub-Zero ser bem mais velho deles colocarem o Kenshi como um cara extremamente inexperiente Que vai fazer um monte de besteira o Sub-Zero vai lá se aumentou pra ele poder se endireitar E conseguir vencer os vilões e tudo Não sei, cara, realmente não sei A gente vai ter que esperar mesmo aí pra poder ver se isso daqui vai se tornar realidade Ou não, né, pessoal Porque, como eu disse, a gente não sabe É uma arte que tá circulando aí nos fóruns No Twitter, no Reddit e tudo mais Então a gente vai ter que esperar de fato aí Alguma confirmação por parte da Warner Pra gente poder discutir mais profundamente né Como que essa história pode ser conduzida E caso também a gente tenha uma sinopse oficial Por parte deles, então deixa aqui embaixo Agora meus amigos, o que, que vocês acham Disso daqui cara, vocês acham que isso aqui Pode se tornar realidade mesmo Vocês acham que a Warner vai confirmar Vocês acham que depois do que aconteceu com o Battle of the Realms E a animação do Injustice E o fiasco que foi essas duas